tem uma coisa... Esses blocos desapareceram? Desapareceram porque eu terminei aquela fase? Ou porque eu coletei o item? Nesta fase? Ok... Isso é potencialmente... Não, não, não! Acho que foi só porque eu terminei a fase. Não há motivo de entrar em pânico, né? Eu... Não sei. Mas, ok, então. Aparentemente, nós estamos no cemitério do deserto. Aparentemente, Toy da Pizza tem seu próprio cemitério, onde definitivamente os ingredientes uh, que estragaram vão. Eu imagino que este é o lore aqui, mas é a proposta uh, reassistir. A introdução para tentar entender um pouquinho mais Uou, o que, que está acontecendo aqui. Ou oh, isso é hilário. Isso é extremamente hilário. <risos> Você simplesmente literalmente usa o cadáver duro no chão como uma prancha. Isso é incrível. Mente preocupante. Uh, porque yeah, eu não sei. Eu acho que existem momentos onde eu simplesmente vou acabar perdendo coisas simplesmente pela natureza daquilo. E. e ah, não, isso é exatamente o tipo de coisa que é preocupante. Ok, esse lugar aqui parece esquisito, porque tem simplesmente uma alcova ali, eu não sei. Porque tem. Ah, a, a, aquilo, eu não sei. Eu casualmente encontrei por puro acidente aquilo tipo, ok, isso se comporta como oh não aquilo se comporta como um frango, sim, mas o que é aquilo? eu teria que prestar um pouquinho mais de atenção porque eu acho que aquilo é só um ingrediente que parece frango mas não necessariamente é então, é yeah, isso é algo mais tipo, será que... Ah, o que? hip pepino ele uh... Pode se transformar Um fantasma ao encostar em um fantasma. E é assim que funciona então, mas. Ok, então. Somente uh, uma oração ali é o suficiente para fazer ele voltar à vida. Uh, ok, tudo bem. Não questionarei. Ah, quer saber? Como ele está no Wario-like. Ele simplesmente tem um passivo de ser impossível de. Oh, não! Se matar, enfim, o que eu tava querendo dizer sobre a história do videogame é que, tipo, eu acho que uma pizza ganhou vida e quer destruir a pizzaria dele. Por que uma pizza iria querer destruir a pizzaria? Eu não sei, tipo, a torre. Isso é um metroid? A torre. Ahn. Uh... Se você apareceu e fez a pizza se tornar viva, porque tipo, meio que parece que o motivo dela te perseguir é justamente para fazer você ir mais rápido e potencialmente salvar a pizza ali, eu não sei, eu não sei, eu provavelmente estou questionando desnecessariamente tudo que tá acontecendo aqui, mas, e é uma coisa que eu devo mencionar é que eu nunca ia ter percebido, oh, a sutileza é extremamente sutil. Minha nossa, isso é preocupante. Ok, eu tenho que ficar de olho nas rochas por ali. A propósito, uh, eu acho que isso uh, vocês podem escutar com seus ouvidos, mas a música é incrível. A propósito, é um champignon fantasma. Eu, tipo, imediatamente tinha esquecido. Oh! Você ganha aumentos de velocidade aqui? Certo, e você pode destruir inimigos enquanto você é o fantasma. Bom de saber. Ok, eu posso passar ali pelo ralador, sem dúvida. Huh. Eu vou tentar atacar um ralador e ver o que acontece nisso, mas... E yeah, é ok, o fato de você poder uh, aumentar sua velocidade aqui é um fato interessante, sem dúvida alguma. Ok, eu tenho que ficar de olho todos os cantos para saber onde um bônus pode estar escondido. Ok, não, simplesmente não pode fazer nada ali. Não sei o que. Ok, nada aqui. Ali realmente pareceu o tipo de lugar onde poderia ter alguma coisa mais. Ok, pelo menos ali eu sei que tem um segredo, considerando aquele bloco de uma só direção. Então, pelo menos tem essa dica... Que provavelmente envolve fantasias. Ok, tudo bem, compreendo. Isso aqui é simplesmente uma sessão de gimmick que existe. Ok, primeiramente, vamos ver... Oh, Ghost Pepper. Tremenda... Tremendo trocadilho. Absolutamente... Por que eu não posso passar aqui? Tipo, eu só posso passar... Hum... Eu estou... Intrigado Oficialmente Eu estou intrigado E eu estou preocupado Ok Oh Com a sua velocidade você Então é assim que funciona Eu sinto que eu potencialmente perdi Alguma coisa ali no passado Devido a isso E isso é algo que Certamente me preocupa Mas é ok Eu tô melhor do que o de costume Em encontrar segredos Aqui da primeira vez Pelo menos O que é bom, sem dúvida alguma Mas, yeah, uma coisa que eu devo mencionar também Ei, hey, deu três pimentos aqui imediatamente Uma coisa que eu devo mencionar Aqui, aqui... e yeah, Eu ainda não fiz uh, nenhum Não gravei nenhum S-Rank uh, para isso aqui Porque eu simplesmente não fiz Tipo eu não necessariamente vou estar perpetuamente com vontade de. Uh, me torturar. Basicamente. Então, yeah. Provavelmente não. É tipo. <risos> Ocasião onde eu vou terminar o mundo e imediatamente vou. Voltar. Ok, falta um ingrediente. Uh... E um bônus. Mas somente isso. Não é... Uma realidade necessária... Que eu vou, tipo, terminar o um mundo e imediatamente... Vou fazer o vídeo de Rank S. Isso não é a situação, mas isso é preocupação. É hora da pizza. Ah, Bom... O jogo está dizendo que é a hora da pizza. Ah, ali, sem falar alguma, mas isso não é verdade. Em três minutos e alguns segundos a menos, uh, vocês irão... alguns segundos a mais, na verdade, deixa pra lá. Uh, vocês poderão perceber que aí será a hora da pizza. Uh, isto é propaganda enganosa. E exatamente Por que o John Gutter está fazendo Ali, ali, é o fantasma dele, justamente que a gente tinha é matado. Ou oh, preocupação. É sério, o uh, que, que eu faço? Oh, ele faz o voltar ali. Eu compreendo. Ok, gimmick nova. Só forçando a gente a correr mais ainda. O que é preocupante, especialmente considerando que isso aqui é mega tipo de coisa que faz você perder tempo estressante assim como o fato de eu não ter uh, pego o outro bônus que existe mas talvez ele existe aqui eu não sei eu não sei eu não sei ok tinha uma cara ali na parede que poderia possivelmente indicar algum tipo de bônus mas não sei ok fique de olho Bônus. Ok, o último ingrediente foi encontrado. Isto é uma vitória, mas ainda eu tenho que encontrar o próximo bônus. Eu preciso. É necessário. Não é uma opção. É... aí. Deixa eu voltar aqui de propósito, porque eu sinto que eu acabei uh, fazendo o ZIG quando eu deveria ter feito o Zag ou eu não deveria ter feito nenhuma coisa nem outra. E quer saber... Yeah, não. Eu simplesmente segui da maneira mais otimizada ali. OK, então, você pode ser atingido mesmo quando você é um fantasma intangível. OK, parcialmente intangível. Pera, o quê? Porque eu não pude Porque eu não pude. Porque eu não pude. Eu não sei, aquilo parecia algo que OK, yeah. Eu eu não sei porque eu não pude. Hahaha! Simples... <risos> Ok, pelo menos o jogo deixou isso bem claro agora sobre o terceiro bônus. O jogo deixou bem claro. Mas o jogo tava literalmente apontando para a esquerda ali, por um lugar onde tinha um olho, com a mão de esqueleto ali. Certamente isso seria a indicação Isso certamente abre é algumas Ok. Tipo... Ah não, tem múltiplos olhos por aqui, mas tipo, tem... Oh não. Uh, quer saber, eu provavelmente deveria começar a me apressar aqui para, pelo menos, terminar essa fase. E o resto é o resto. Oh, quando a música começa a ficar devagar... É que você sabe que porque eu voltei aqui por cima como se isso fosse algo remotamente inteligente se fazer. Eu não sei, mas em breve será hora da pizza. Oh, eu podia subir ali provavelmente. É hora da pizza! E o fim da fase. Uh oh oh! Yeah! Onde raio está aquele bônus? É, olha só pra isso, olha a sutileza da indicação que você tem que correr ali, tipo, como raios. Como você consegue perceber um ponto tão sutil assim? Eu nem tenho mais remota ideia. Oh. Olha só esse Pac-Man quando Ui! um fantasma quando você está com o um fantasma são um bom detalhe sabe que não é um bom detalhe? o fato de eu ter passado por tudo isso sem ter encontrado o terceiro bônus eu passei pela fase inteira eu coletei tudo que eu podia ter coletado exceto o bônus Uh, o problema é que, tipo, não dá nem pra saber se esse era o primeiro ou o terceiro, porque, tipo, eles ficam flutuando aqui caoticamente. Uh, eu lembro de, no passado, ter mencionado que era bom porque você sabia, só que não. Oh, aqui! Era tão óbvio! O jogo mostrou pra gente, só que é tão fácil você esquecer que eu esqueci. <risos> ah, é a questão de prestar atenção Somente isso Não, não, isso na verdade Tipo, aquilo era algo que eu tinha notado Mas eu pensei, oh, eu desço por ali Só que eu não notei que eu, de fato, não descia por ali A propósito... Ah, consegui evitar... Uh... Consegui evitar perder tempo Não que isso seja realmente... Importante aqui, mas tudo bem Uau, isso foi é impressionante A propósito, continua O padrão atual de cada Uma das fases durar no mínimo Meia hora Para eu encontrar tudo Sempre eu tenho que esquecer no mínimo Uma coisa Em Cada, cada fase Algo que provavelmente aconteceria Mesmo se eu tivesse jogar o jogo inteiro, antes de eu começar a fazer o Let's Play. Simplesmente porque tem tanta coisa aqui que eu não ia me lembrar das particularidades de cada uma das fases. Esse tipo de coisa só acontece se você rejogar o jogo várias e várias e várias vezes. Tipo, no ponto de ser o seu jogo de infância ou coisa parecida. Me pergunto se Pizza Tower vai ser o jogo de infância de alguém. Isso seria genuinamente incrível. E um ótimo candidato, certamente. Ah, eu tô indo na direção correta. Bom, tinha relógios ali, portanto, é claro. Isso, isso era a única rota possível. Ei, eu consegui um achievement ainda por cima. Acho que eu não fui pego pelo fantasma ali nenhum tempo. E foi isso que aquele achievement indicava. Mas é, ok. Eu peguei todos os bônus. E é isso o que importa, no fim das contas. Ok. Diretamente para a próxima fase. Eu não sei o que aconteceu com a minha voz ali, mas tudo bem. Eu também não quero saber. Nós vamos para o Saloon. O maior Saloon do mundo. Porque para comportar uma fase inteira... Tipo, isso... isso aqui não... Atingido por literalmente uma arma. Isso aqui... Mas eu posso para Oh! Compreendo o que você deve fazer contra esses inimigos, ainda Ok, isso aqui é genuinamente fantástico. <risos> ok. É certo que você pode ser atingido repetidas vezes ali, mas... Não importa. Isso permanece fantástico e é aí... isso. Ok. Eu tenho uma ideia aqui, tipo, aquele sino potencialmente indica. Yeah. Ok, talvez não. Interessante que o jogo deixa a gente escolher dois caminhos aqui nesse mundo. Oh, o que é isso? Isso tem cara de gimmick. Oh, um vai atingir o outro? Não, Ah, eu tô um pouquinho decepcionado com essa realidade diante de mim. Mas é, você tem que aparar mais... De uma coisa, se não, não vai dar certo. Ok, sabe o que esse, essas cartas me lembram? Sonic 4 Episódio 1. Sinto muito ter que falar isso, mas é a verdade. Ok. propósito, Whisky, aparentemente... É... Eu vou ter que reiniciar a fase, porque... Yeah, eu, eu já perdi coisas. Se eu já perdi um bônus ou não... Eu não sei, mas coisas definitivamente foram perdidas pra eu decidir não ir. Será que isso aqui vai ser uma fase não-linear? Oh! Eu vou ter que jogar aquele fliperama. Sinceramente, estou um pouquinho... A propósito, aquilo é um frango. Tipo, o fato dele ser tão vermelho não tem nada a ver com nada, a não sei a possibilidade daquele frango ser apimentado especificamente apimentado com cheetos apimentado proposta é que esse cheetos apimentado que é meme na internet e muitos fazem referência ele sequer existe está disponível no brasil eu não sei mas é yeah, cada cada lugar tem suas coisas ou oh, ok você pode passar lá num ciclo só o que é bom uh, cada região tem seus salgadinhos exclusivos ou etc a gente aqui no Brasil pode se orgulhar de ter a coisa a incrível invenção conhecida como miojo doce de beijinho ou brigadeiro que yeah, eu tive a oportunidade de comprar eu tive a oportunidade de experimentar eu não estou nem Aí, de maneira alguma. <risos> isso, isso é algo que eu posso passar a vida sem experimentar, mas. Aqui está o Noise. É tem Noise ball. Hum. Me pergunto se o noiseball Ball ali é de alguma maneira uma referência a Anton Ball. Oh, espera um instante, o que é isso? Oh, era uma corrida! Que? Oh, isso significa que eu perdi o um ingrediente porque eu não havia compreendido isso. Mas eu posso... Uh oh. Espera, não tem como eu voltar. Simplesmente, isso está perdido para sempre. Isso é uma possibilidade que existe. Eu estou indignado. Minha indignação é justa. Eu não tenho a menor ideia, mas indignado estou de qualquer maneira. Eu provavelmente, tipo... Deleto de Ok, obrigado. Uh, provavelmente não prestei atenção em algo for... que já teve sinal completamente. Será que você pode demolir uh, as balas se você estiver correndo rápido o suficiente? Tá aí algo que me deixa curioso, mas eu não quero exatamente tentar. Mas... E uma coisa que deve ser mencionada sobre esse jogo é que, tipo... Ok, é yeah, a corrida. Tipo, até teve um tiro indicando que, oi, isto era uma corrida. Mas, é, ok, agora eu consegui o champignon e eu tenho que prestar atenção que se eles um cavalo, significa corrida. Tipo, yeah, o eu não conseguia correr nas paredes enquanto... Ok, hora de corrida. Peraí, o um... que? Não! Ok, tá pra... Dá pra eu reativar o botão. Pelo menos o jogo tem essa misericórdia aqui. Sim, uh, yeah. o Aryo não podia correr nas paredes uh, no jogo original. Então você pode pensar que tem uma parede de molho na nossa frente. Aí você pode eh, pensar... Oh, isso aqui foi invenção... Ok. Isso foi invenção desse jogo, naturalmente. Só que não. Essa mecânica de corrida, na verdade veio uh, do Tiny Toons de Super Nintendo, caso vocês estejam curiosos. E agora que vocês estavam pensando, hum, isso me parece um pouquinho familiar. E yeah, é, agora vocês entendem porque. A proposta é impressão minha. Ok, eu acho que não tinha... Oh, ok, você pode cavalgar em cima da linguiça naturalmente em velocidade preocupantemente alta e tem um efeito sonoro que parece que tá fazendo uh, o som clipar mas efetivamente isso não está acontecendo a propósito até agora eu não consegui nenhum tipo de bônus e isso é preocupante definitivamente oh meu deus agora a gente está literalmente enfrentando os ratos aqui pensei que eles só iam funcionar como parede o jogo inteiro, mas não. Eles não funcionam o jogo inteiro como parede. Isso é a confirmação. Ah, o que, que eu preciso? Pra... O que eu preciso? Ok, eu fiz algo de errado aqui, não fiz? Eu não posso voltar. Ok, dá pra eu voltar. Ótimo, fantástico, pelo menos isso. Oh, pra falar a verdade, eu preciso... Ok, não fiz nada de errado, tá tudo ok, na verdade, fantástico. Eu tenho que simplesmente cavalgar aqui. Ok, eu tô tentando descobrir qual é o desafio, porque certamente tem algum desafio. Eu acho que eu encontrei o um bônus ali, a propósito. Qual é jogo? Simplesmente deixe. Eu sigo em frente aqui. Isto não é um bônus. Será que eu deveria ter encontrado já o cara? Porque se eu deveria... Preocupante. É, ok. Dá pra você pular bem rápido, conseguindo velocidade ali. Hum, será que isso aqui vai demorar meia hora novamente? Eu não posso nem suspeitar. A resposta é provavelmente sim. Oh, tem um cavalo ali. Significa a corrida. O ruim é que tipo, com todos esses momentos de corrida, você tem que se concentrar em vencer a corrida, e isso significa que não dá pra realmente explorar como eu gostaria. Quer dizer, na verdade dá. É só questão de simplesmente de voltar aqui e olhar coisas, mas tipo. Aí você pensa, certamente o jogo não deixaria ter bônus aqui, né? Só que, na verdade, a possibilidade é maior do que você imagina. que eu, tipo, não, não confio nas regras aqui. Tipo, esse lugar aqui parecia um lugar onde você podia esconder o um bônus. Eu estou genuinamente chocado que não tinha um bônus ali, ok? Certo. Tudo bem. Eu vou considerar cada uma dessas corridas como algo genuíno que o jogo só quer que você corra. E, tipo, o elemento de exploração desaparece enquanto aquilo está ativo. Porque, senão, eu vou simplesmente ter um troço ali. A propósito... Ok. O que é isso? Ok, um pouquinho menos estressante do que eu imaginava, mas... Uau, você tem que ser rápido. Ya. Yeah. Sério? Meu! Como você consistentemente faz isso? Tipo, isso, isso não foi rápido o suficiente. Como isso não foi rápido o suficiente? E eu repito. Como aquilo não foi rápido o suficiente? Ok, eu acho que eu tô simplesmente errando. O lugar ali. Yeah, ok. Eu, te... eu só tinha que ter segurado o botão um pouquinho mais. Era este o grande desafio. Oh, falando em segurar o botão um pouquinho mais, é exatamente isso que eu tenho que fazer aqui. Ok, o jogo indica onde você deve apertar o botão, então ok. Como eu ia dizendo, o nível de execução para você simplesmente terminar a fase aumentou consideravelmente. Mas, apesar disso, também aumentou a dificuldade de exploração... Porque tipo... Vocês viram ali... Zero! Zero de três... isso continua sendo zero de três... Será que eu estou simplesmente tipo... Gastando tempo excessivo explorando... Em partes onde eu não deveria... E conseguindo... Será que isso aqui vai ser uma fase onde eu... Estrei... Não vai não! Porque eu estou vendo... Exatamente aqui... O lugar... Ok. O que, que eu faço aqui? Ok, simplesmente, vai rápido. Fantástico. Eu encontrei um deles. Incrível. Oh, aí não. Ok, será que isso ainda conta como eu pegando o bônus? Ok, você, você reserva. Ok, ótimo, fantástico. Pensei que as minhas chances tinham desaparecido. Acho que o ideal aqui seria fazer... Um Shine Spark ali e continuar ele, mas tudo bem. Ok, eu consegui levo, encontrar um bônus, isso é fantástico. Uh, o jogo tá dizendo chave e. Peraí, eu já estica aqui antes. Chave, e ali tá dizendo fechadura. Peraí, não, vamos na, na chave primeiro. Tipo, o que, que eu tô pensando? Eu não sei. Eu genuinamente não sei o que eu tô pensando. Peraí, deixa eu. Saltar fora aqui, ver se tem alguma coisa ali. E a resposta é não. Lorde. Oh oh! Isso é exatamente o tipo de corrida que eu não quero que aconteça. Peraí, isso Hã? Oh, ok. Isso foi muito menos preocupante do que eu imaginava. E eu consigo a chave e eu acho que é possível que você tenha a possibilidade de reiniciar isso tudo aqui. Eu. Eu não sei. Tudo nessa fase me preocupa. Oi, oh, é, yeah, ali tá fechado então. Não há nada que eu poderia ter feito sobre aquilo, isso que só existe para aquilo. e yeah, tem um efeito sonoro aqui que parece que tá clipando. O som. Só que eu não sei se tipo é realmente só aparência ou não. OK, então mais uma corrida de botão para fazer ali. E a preocupação é... Ok, não, não é tanta preocupação. Tipo, se tem, uma bot... se tem um botão, significa que não tem como realmente acabar fracassando. Isso é fantástico. Ok, ótimo. A gente volta aqui. Ali está. O que significa que eu tenho... Ok, certamente eu perdi um bônus na primeira metade da fase, não é? Ah, preocupante. Mas pelo menos eu não perdi. O. ser humano ali. Aquele. O. Dag! <risos> o... O... O... o. Faxineiro. Meu Deus do céu. Por que o meu cérebro travou ali? Eu não tenho ideia, mas ele definitivamente já travou. O faxineiro. Ele. certamente não é humano essa porta está fechada? Por que aquela porta está fechada? Eu não sei, mas quer saber? Eu vou simplesmente considerar como todos estão aqui. Meu, aquela bala te leva longe. Isso... Ah! Ok. Calma. Isso foi um suplex absolutamente legendário. Ok, quer saber? Meu, consegui um rank P nove... um aqui. Deve ser... Uma das coisas mais sofridas para se fazer em qualquer videogame feito por seres humanos. Ok, eu tenho que entrar aqui. Eu quero saber. <risos> uh, tá aí. Ok, eu tô, tô começando a entender um pouquinho melhor aqui como exatamente esse tipo de coisa acontece. E é yeah, isso... Isso me preocupa tremendamente. Oh, qual é? Não. Pepino? Não. Isso aqui... Oh, quer saber? Ele simplesmente decide demorar arbitrariamente ali, então. Quer saber? Deixa pra lá. Será que tem um segundo segredo extra nessa fase? Tô começando a achar que tem, porque como vocês podem se lembrar, tem aquele lugar ali onde você pode descer... Bom, pode ser que ali seja também o lugar onde você consegue a segunda volta dessa fase, mas não sei. Proposta nos comentários que dá para você liberar as segundas voltas de primeira, mas eu não sei exatamente que tipo de exigência são essas. Ok, deixa eu entrar aqui só por curiosidade. Ok, isso tem que exigir... Mas, hein? Ou... Oh! Acidentalmente conseguindo terminar o achievement, o que é algo bom, se não, tipo... Aquilo certamente não é puramente decorativo, né? Certamente. É, olha, a gente conseguiu roupas de Luigi, se a gente quiser, mas... Ainda não consegui aquele primeiro bônus, que pode ou não efetivamente ser o primeiro bônus, mas... Hey, pelo menos o resto de tudo eu já peguei eu não preciso me estressar em encontrar. Eu esqueci completamente de pegar o item da fase. Aqui eu tipo passei completamente direto por esse lugar. Propósito, não sei porque eu tô dizendo, ah, aqui como se eu tivesse encontrado algo incrível, eu ainda preciso do bônus depois disso que eu, eu não tenho a mais remota ideia, eu não vi nada suspeito aqui. Esse episódio já tá com... já é uma sessão de gravação mais longa do que o último. Tipo, dá pra eu ir pra cá e tem esse bônus, mas dá pra ir pra direita? Não, a direita é bloqueada ali, ou seja, ah e o jeito que aquilo está escondido... Justamente algo que sugere que... Eu apertei pra cima... Ok, então na verdade não é bom. Pelo menos eu agora sei que fazer Shine Spark aqui é inválido. Como... Eu acho que eu perdi esse bônus. É mentira! Ok. E yeah, eu... Não sequer começo a suspeitar de onde tá aquele bônus. A não ser que isso seja um daqueles incidentes que eu já tenha tentado algo no lugar correto... Só que o meu posicionamento estava um pouquinho errado e isso completamente detonou tudo. Porque isso absolutamente é algo que pode acontecer e causar problemas, mas... Ah. Estava eu fazendo essa fase uma terceira vez. Eu oficialmente desisto pelo momento. Isso é algo que vai exigir muito mais investigação. Então eu vou dar um tempo para o meu cérebro esfriar antes de eu continuar isso, porque senão eu nunca vou perceber o pequeno detalhe que eu não estou percebendo. Essa eu tive que procurar na internet porque é sinceramente absurdo. Tá vendo? Aqui? Pois é, tinha um detalhe virtualmente imperceptível ali E como não tenho olhos de águia, eu não tinha percebido o detalhe virtualmente imperceptível A propósito, só porque tem uma chave ali não significa que não vai ter um segredo por perto E é bom saber disso pra... Porque existe a possibilidade de eu acontecer acúmulo de itens próximos uns aos outros depois no futuro, mas... E yeah, é ok, terminando de gravar.